Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar. Hoje eu vou contar e mostrar pra vocês como que foi a minha visita no prédio do Facebook aqui em Dublin, na Irlanda. Para chegar no prédio do Facebook, que fica na região do Grand Canal Docks, que é uma região que tem vários prédios de empresas enormes aqui em Dublin, eu tava no centro e peguei a linha vermelha do Luas, que é uma espécie de tram que nós temos aqui em Dublin, é um serviço de transporte público. Eu levei mais ou menos uns 10, 15 minutos dentro do Luas para descer na estação Mayor Square. para chegar no prédio do Facebook, saindo da estação Mayor Square, eu levei mais ou menos uns 9, 10 minutos, para chegar de fato no prédio do facebook chegando lá no facebook eles vão te receber na recepção e já vai ter o seu crachá com o seu nome e a autorização de você entrar no prédio Ah! Sobre como entrar no prédio, como agendar a visita, se é possível ou não Fica até o final do vídeo porque eu vou explicar como que eu consegui essa visita e como que você pode conseguir. Eles me mandaram um e-mail explicando as condições para você fazer essa visita, se você tiver interesse de fazer ela também. Chegando lá, você apresenta os seus documentos para comprovar que você é você mesmo e aí inicia a tour. A tour que eu fiz foi um grupo de nove pessoas, mais dois profissionais do Facebook que estavam mostrando e explicando o prédio pra gente. Logo no início do tour, ela já começa a explicar sobre como que é a arquitetura e a estrutura do prédio do Facebook. Eles não tiveram uma preocupação muito grande em fazer acabamentos no prédio. Então você vai ver muita tubulação aparente, a manta térmica também vai estar aparente, e um design meio inovador, tentando trazer um pouco de natureza para dentro do prédio. Nessa área também vai ser mostrada a cozinha e os refeitórios que eles fornecem almoço para seus funcionários. É interessante que você vai encontrar alimentação vegana, alimentação vegetariana e com todas as exigências e especificações que os funcionários possam ter. Ainda nessa área, mas do outro lado, você vai encontrar algumas salas que eles chamam que é, é um ambiente para qualidade de vida. Então ali você pode ir procurar assistência e ajuda financeira para aprender como melhorar a forma de você tratar o seu dinheiro Também tem salas de massagens, caso você precise de alguma massagem Seja com uma dor nas costas, alguma coisa E é um tipo de tratamento muito interessante que eles dão o suporte aos funcionários Nessa área também não deu para filmar porque eles pediram para que eu não filmasse o rosto das pessoas Então eu evitei ao máximo pegar o rosto dos funcionários por isso que algumas partes eu não filmei porque tinha muita gente Mas uma coisa muito interessante nessa mesma parte ali das finanças E de como você pode ganhar massagem e orientação postural e etc Também tem um salão Mas essa parte do salão ela não é gratuita Ela é paga, mas eles explicaram que é o mesmo valor de um salão normal aqui em Dublin então você pode chegar lá e fazer uma escova do seu cabelo, fazer uma maquiagem, fazer alguma coisa que você precise estar mais apresentável, ali dentro tem. A sensação que eu tive, mais ou menos ali pro meio do final da tour, é que lá tem tudo. Você não precisa sair do prédio, é incrível, tudo que você precisa tem no prédio. E isso é um pouco estranho, mas vamos continuar. Outra parte que eu achei super interessante é que eles têm uma parede imensa, feita de Legos. E os próprios funcionários decoraram e fizeram a estrutura dessa parede Então você encontra ali no chão algumas caixas com peças de Lego E os funcionários fizeram o resto Você vai achar bandeiras, desenhos, palavras E é uma forma artística de alegrar o ambiente, né? Você vai ver bandeira do Brasil, várias bandeiras interessantes aí eu fiquei muito orgulhosa de ver a bandeira do Brasil, fiquei super empolgada. Um fato interessante, eu perguntei pra eles durante a tour se eles têm na equipe deles funcionários brasileiros. E eles disseram que tem muitos. O prédio de Dambi é um dos prédios que mais tem brasileiros. E os brasileiros são muito bem vistos pelo time do Facebook. Porque eles acham que nós somos criativos e que nós trabalhamos duro. Ou seja, o tal do brasileiro, ele chega lá e ele faz acontecer. Gente... Eu sou suspeita pra falar porque eu tenho muito orgulho do Brasil E quando eu ouço umas coisas dessa então, eu fico mais emocionada ainda Vamos continuar a tour Em um dos andares do prédio também tem uma área onde você pode fazer exercícios Tem os horários específicos E ali você pode fazer aulas de yoga, meditação, alguns exercícios físicos Que é uma forma também de vocês livrar alguns minutos do estresse do dia a dia no trabalho Essa parte da tour eu amei porque aqui na Irlanda, o nosso verão, ele é muito curto e muitas vezes ele não é tão quente. Mas só de você ter sol, o que é raro aqui em Dublin, e geralmente você só tem isso no verão, é uma coisa que você tem que aproveitar. Não dá simplesmente para você ficar dentro do escritório ali, preso, sem aproveitar o dia. Por exemplo, no inverno, agora nós estamos no inverno, o sol aparece por volta das nove, nove e pouco da manhã. Deu 4 horas da tarde, tá escuro, tá como se fosse 11 horas da noite, não tem mais sol. Nosso inverno, os dias são muito curtos, então quando vem o verão, algumas empresas elas dão até folga para os funcionários, elas liberam a galera porque tá sol e por causa disso você tem que ir para a rua, tem que ir para os parques, tem que ficar recebendo sol, inclusive uma orientação médica que a gente toma muito. É, vitamina e coisas para substituir aquilo que o sol daria pra gente Já que a gente fica uma parte enorme do ano sem sol E lá tem uma área que eu amei, que foi uma das minhas partes favoritas Eu gostaria de voltar lá no verão para ver como que é No último andar tem uma varanda enorme com sofás e mesas Você pode ficar ali, além de uma vista linda da cidade Então, com certeza, no verão a galera deve trabalhar lá Nesse último andar você também vai encontrar umas salas de jogos Então você vai encontrar ali ping pong, aqueles de jogar futebol de mesa E um token para você carregar o seu celular Eu achei essa parte ótima porque eu geralmente estou sem bateria e esses tokens de carregar é, baterias de celular e etc espalhados pelo prédio achei super interessante e útil, deveria ter isso em todo lugar outra parte que eu amei é a parte do instagram tem uma parede roxa que dá para tirar umas selfies muito legais o mais legal dessa parte do instagram é que você tem doces de graça, café de graça e sorvete de graça à vontade, você pode simplesmente ir lá e se servir quantas vezes você quiser e gente, a hora que eu vi isso, meu coração acelerou, eu falei, nossa, eu quero trabalhar nesse andar Tem uma, uma, uma casinha, assim, tipo essas, essas carrinhos de, sabe, de comida de rua Cheio de doce, M&M, você pode ir lá pegar o saquinho e comer quantas vezes você quiser O sorvete, aos amantes de café, meu marido ama um café Lá você tem várias é, áreas como se fossem cafés mesmo só que não tem ninguém pra servir, você mesmo vai, faz o seu café, usa as máquinas Se você quiser o seu grão específico, você pode trazer, moer lá na hora e fazer o seu café Gente, quem ama café, lá é o lugar, viu? Uma coisa interessante também sobre ator é que no decorrer dos andares você vai encontrar algumas telas interativas Onde você vai encontrar alguns dados sobre o Facebook, sobre o Instagram, por exemplo, o número de usuários número de alcance, quais são os países que eles estão e eu achei isso muito interessante porque é uma forma de você ver aonde que o seu país a, o seu produto está alcançando e como que está funcionando tem uma parte também muito legal que eles mostram a estrutura interna de como que é feito o facebook né? então ele mostra aquela, aquelas partes onde tem os servidores né? que são salas enormes de servidores e eu não entendo nada sobre essa parte da tecnologia de servidor, de armazenamento Mas ver como que seria, tem uma miniaturazinha de como que seria lá É bem legal de saber Mas no final da tour tem uma parede enorme, branca e vários canetões Onde você pode, os funcionários ou as pessoas que visitarem podem escrever o que quiser naquele mural Então ali você vai encontrar nomes, protestos e várias coisas E também tem uma tela um timelapse de todos os escritórios do Facebook aonde eles fizeram essa parede então o timelapse é pra ver a parede branca e as pessoas escrevendo até ela encher totalmente e depois de um tempo, agora eu esqueci, mas tem um prazo de x em x meses eles limpam a parede completamente e começam de novo a escrever e a decorar é bem interativo e eu acho que esse, essas coisas eu posso estar errada, me corrija nos comentários mas meio que estimula a sua criatividade, sabe? Você anda e vê o pessoal tudo colorido e coisas diferentes, leva um aparelho para você escrever, um painel interativo, touch. Então eu acho que isso tudo estimula a sua criatividade e te ajuda um pouco a produzir mais. Não sei, posso estar tá errada. E o último momento da tour é um painel gigante, onde eles mostram o alcance do Facebook em cada país falaram sobre aquela ferramenta que você avisa se você sobreviveu ao terremoto ou alguma coisa ruim que aconteceu e ali eles têm mais ou menos o controle de quais países que está tendo alguma catástrofe, que está tendo alguma coisa e é muito da hora isso. Você pode apertar em cada país na tela e ali você vê os dados de quantos usuários do Facebook estão lá, quantas pessoas estão acessando a internet, se tem alguma coisa acontecendo, a reação, o horário, o tempo que elas gastam ali na plataforma são dados assim, bilhões e bilhões e bilhões de, de números Sobre visitar o Facebook Quando eu postei lá no meu Instagram, nos stories sobre a visita muita gente me perguntou sobre como que faz a visita, se dá pra agendar, se todo mundo pode ir Infelizmente não a visita ela não é aberta ao público. Outra forma de você ir é se você conhecer alguém que trabalha no Facebook. Então essa pessoa pode pedir como se fosse uma espécie de visita social e aí ela dá o seu nome, marca um horário, tudo certinho e você pode ir com essa pessoa te acompanhando e fazer a visita no prédio todo. Ai Maria, mas eu não conheço ninguém que trabalha no Facebook, eu quero muito visitar e como que eu faço? Não tem outro jeito. Uma vez ao ano, acontece em outubro, tem o um festival de arquitetura aqui em Dublin, que vários prédios abrem para visitação. Um deles é o Facebook. Então se você realmente quer ir, se é algo importante para você Infelizmente esse ano já passou porque é em outubro Em outubro do ano que vem, fica de olho no site deles que vai ter o Open House Que é esses prédios que abrem para poder mostrar arquitetura É um festival de arquitetura na verdade Mas é a sua oportunidade de entrar lá no Facebook e fazer a sua visita também Muito obrigada por você ter assistido o vídeo Que bom que você ficou até aqui Não esquece de deixar o seu like, comentar se você gostou do vídeo Semana que vem tem vídeo novo de novo. Um beijo e tchau!